De volta e com a sexta etapa do catarinense de arrancadas. A passarela do samba Nego Querido recebeu apaixonados por velocidade de vários cantos do Brasil. E a gente, claro, deu uma passadinha por lá para contar tudo agora. Sexta etapa do catarinense de arrancada, passarela do samba nego querido Florianópolis. O último final de semana recebeu a nata da arrancada aqui em Santa Catarina, com um recorde em inscritos, 164 pilotos de todo o estado. Os principais vencedores foram, na categoria traseira original, Ivan Amaral, com tempo de 6 segundos e 726 milésimos. Na categoria turbo traseira, Emerson Hoffman foi o mais rápido, com 6 segundos e 800 milésimos. Mas o destaque também ficou para as motos. Dá uma olhada como esses caras são malucos! Pelo menos eles estão fazendo em uma pista de competição, e não nas ruas. Parabéns! Mas o grande destaque da sexta etapa veio por conta do Drift, um carro diretamente do Japão, um Nissan Silvia, preparado especialmente para a modalidade, com 450 cavalos de potência, que levantou a galera nas arquibancadas. A próxima etapa do Campeonato Catarinense de Arrancada vai acontecer nos dias 1 e 2 de setembro em Fraiburgo.